Hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre as eleições na França. Olá, companheiros, tudo bom com você? Eu sou a Ana, a Ana Riz, aquela. E hoje eu queria falar um pouco com você sobre as eleições na França. Gente, na moral, vocês acham mesmo que o Macron seria o um mal menor na França? Você tem certeza disso, companheiro? Não, né? Não tenha, porque esse não foi o um mal menor para o povo francês. França está na miséria. Essa é a verdade. O povo francês não tinha opção.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 inclusive foi isso que a própria Le Pen falou, né, no seu discurso de derrota, né? Eles saíram vitoriosos, gente. Você tem dois candidatos. Um candidato diz para você assim: vamos proteger os negros, vamos proteger as mulheres, vamos proteger os homossexuais, blá, blá, blá, blá, e esse mundo de identitarismo na sua orelha. Ok, uma coisa. Estou falando de um trabalhador, tá? Não estou falando de uma pessoa de classe média, vida mansa, não. Estou falando de trabalhador que precisa trabalhar para comer. O outro candidato diz assim para você, ó. Temos que antecipar a aposentadoria do trabalhador. O trabalhador não pode ter a sua aposentadoria prolongada, como... porque essa foi a promessa de campanha do Macron. Depois eu chego lá. E ele diz assim, vamos tomar a França para os franceses, porque nós precisamos melhorar a nossa vida, nós precisamos melhorar a nossa economia, nós precisamos dar o poder de volta ao povo. Ok, outra coisa, nós não apoiamos a Ucrânia. Nós estamos com o Putin, que já derrotou o nazismo e vai derrotar o nazismo pela segunda vez. Quem você acha que vai conquistar os votos do povo? Hum? O que é mais interessante para a pessoa leiga que não acompanha a política? O discurso da Le Pen, né? Sim. Felizmente, o imperialismo, a direita, com todo o seu dinheiro, estou falando da direita... Macron conseguiu eleger ali, a, com muito custo, né? o Macron, como, vendendo ele como mal menor. Será que é mal menor, gente? Não, não é mal menor. O imperialismo nunca é mal menor. A extrema-direita também não é mal menor. De qualquer forma, os franceses perderam. Acho que até mais do que se estivessem eleito a própria Le Pen, que governaria quatro anos, seria um desastre e sairia fora. Sem apoio de imperialismo. Na verdade tem, mas é diferente o tipo de apoio. Então, gente, é essa mensagem que eu queria deixar para você refletir. Quem perdeu? A esquerda. Porque discurso na esquerda é fofo, mas só no discurso. Macron não é de esquerda. Nunca foi, nunca será candidato imperialista, não é de esquerda. Esquerda é povo, é classe trabalhadora. Macron representa a classe trabalhadora na França? Não. E o que a esquerda faz com o governo que o Macron vai fazer na França? O que vocês acham que vai acontecer com o povo daquele país? ele vai ser jogado direto no colo da extrema-direita. Que é isso que esquerda identitária faz. Ou direita travestida de esquerda, né? Que é bem o caso ali, né? Mas eu me aprofundo nisso em um outro vídeo. Então, só tenho a dizer meus pêsames para o povo francês. Porque, assim como nós brasileiros, na época de Fernando Henrique Cardoso, PSDB, vocês estão perdidos, caros franceses revolucionários. Porque vocês fizeram o favor de permitir, assim como no Brasil, que oportunistas de esquerda, contratados, sabe-se Deus lá, por quem, assumissem como líderes da esquerda. E eles estão muito longe disso. Muito longe. E a esquerda... Perde lugar para a extrema-direita. Le Pen não perdeu, tá? Ela fortaleceu a extrema-direita. A mulher está no lucro. Quem perdeu foi a esquerda. Que elegeu mais uma vez uma espécie de Dória ou FHC para o país. Que com certeza não vai olhar para os trabalhadores. Assim como a dona Le Pen também não olharia para os trabalhadores. É cada situação, gente, que é de arrancar a tampa da cabeça, sabe? A gente fica tá só acompanhando e eu fico super angustiada. Mas é assim mesmo, você tem que ter estômago forte pra política, né? Sinto muito franceses, mas não sinto tanto porque nós não estamos muito longe de vocês. Talvez a gente esteja aqui até um pouquinho mais lascado. Do que vocês, franceses, que estão lascados também. Gente, obrigada para você que ficou até o final desse vídeo. Por favor, gente, curta o vídeo. Compartilha. Manda para o seu amigo lá, pequeno burguês, que está soltando fogos. Ei, ei, vem para Macron. Macron lindo, casado com mulher, velha. Ei. Manda esse vídeo para ele. E se ele duvidar de mim... Daqui a quatro anos a gente volta a conversar. Quatro, não, cinco, né? Acho que na França são cinco anos. Eu sinto muito Por todos os países que estão tomando golpe. Golpe do mal menor. Um beijo, obrigada, tchau!